De um, de um amigo e subscritor que foi scamado neste site aqui por duas vezes Uh, e ele pediu me que era para fazer este vídeo, que era para avisar uh, opa, ao pessoal que possa vir a entrar neste site aqui E que possa perder as skins todas uh, Então, é assim, eu vou-vos começar já aqui Eu não sei, não sei, não sei nada deste site Nem sequer, eu até tenho medo de meter aqui <risos> a minha Steam para me logar aqui Então nem eu vou fazer eu queria fazer que era para ver o chat. O que é que o pessoal estava a dizer no chat. Mas não vou fazer. Uh, vou-vos mostrar aqui algumas fotos. Que ele me enviou. Uh, porque ele ganhou. Por exemplo. Ele apostou. Ele ganhou. E não, não, lhe, não lhe enviaram as uh, Mas eu vou-vos mostrar que é para vocês verem. Bom. Está aqui. Este aqui é o, o, o gajo que foi escamado. E vejam. Ele aqui tinha ganho com 52% de chance um pote de 95 dólares. Na cima parece que, que os itens estão indisponíveis para a troca. Continua a aparecer. E aparece itens at, uh, atualmente indisponíveis para a troca. Uh, é assim, eu a uh, primeira vez, uh, quando ele mostrou as imagens e eu vi a dizer uh, itens uh, indisponíveis para a troca, eu pensei, bom, o site pode não ter quinhas, mas quando tiver vai enviar. Não, mas já se passaram cerca de 5 dias, ou 4 dias, se não estou em erro, desde que ele enviou a proposta de troca e ainda não recebeu nada. Uh, logo, ele levou Scam. Uh, Porque o que é que aconteceu depois Ele para além destas armas Que ele tinha aqui O inventário que ele tinha foi todo escamado uh, Logo ele ficou, ficou a zero O que é muito fodido uh, Basicamente é isto É um vídeo muito rápido mesmo pessoal uh, É só para Para vos aconselhar Neste caso uh, Não entrarem Uh, neste site ou... Se vocês virem que há algum outro site Que esteja a dar scam Façam o seguinte Porque normalmente há, há aqueles sites que dão scam logo diretamente E há outros que fazem o seguinte Vocês jogam uma vez Vocês ganham o site envia Se vocês ganharem tipo um montante pequeno Agora imaginem que vocês depositam um montante maior para ganha... E ganham um montante ainda maior Do que vocês depositaram O que é que vai acontecer? A segunda vez o site já vos vai dar scam Percebem? Ou então não os dá cama tudo. Há sites que tiram comissão, mas normalmente tiram tipo 5, 10, 15% do que vocês ganham. Tenham atenção a isso. Porque imagina que nessa segunda vez vocês, pronto, vocês tinham posto e o site tinha tirado para aí mais de 30%. Vocês aí já, já iam ver... Uh, Iam ao about do site, né, sobre o site, iam ver o que é que, ele, o, que, é que o site diz. diz. Uh, normalmente o site diz que tira entre 5 a 10, então e depois aí vocês iam fazer as contas. Uh, basicamente é isso pessoal, uh, tenham cuidado neste tipo de sites. Uh, Vaiam mesmo para os sites mais populares. Uh, opa, se for jackpot uh, low jackpot, low batch é pá, há muitos sites de low batch mais confiáveis que youtubers fazem vídeos neles uh, opa, muito mais confiáveis estão a perceber hum, do que um site como este aqui este aqui, para além de coisas, é um site russo não tenho nada contra sites russos né? eu por exemplo eu abro caixas no, no L-Case é também é um site russo mas pronto eles enviam logo na hora nunca nunca tive razão de queixa uh, basicamente é isso pessoal tenham cuidado com com com estes scams, com estes sites uh, vejam com atenção leiam sobre o site procurem pesquisem no Google uh, o nome do site que vai vos aparecer ali Uh, informações, qualquer coisa, se outra pessoa foi scamada no site, vai-vos aparecer lá. Se calhar, normalmente, uma pessoa quando é scamada ela cria tipo um fórum ou qualquer coisa que é para poder avisar a outros players que o site se cama. Por isso, pesquisem sempre sobre cada site antes de, antes de entrarem nele e fazerem logo login nele. Senão, vocês podem perder o vosso inventário todo e depois vão ficar à mama. Uh, eu tinha outra coisa para vos dizer Mas agora não me estou a lembrar uh, Bom, whatever uh, Bom, basicamente é isto pessoal uh, Eu não, não, não posso falar muito sobre o site Porque não conheço o site uh, Não sei aqui como é que é Por exemplo Eu acredito que o site envia, tipo valores assim Abaixo 23, uh, no, 6 dólares, 2 dólares, 43 dólares, 43 cêntimos, 91 cêntimos, 3 dólares e meio. Eu acredito que o site envie estes valores para vocês, porque não é um valor assim nada, tipo, nada de especial. Uh, e yeah, aí, realmente aqui, não pelo menos ne, neste pessoal aqui, não vi nenhuma aposta aí acima dos 10. Nem do... Ah não, está aqui uma a 23, mas também não vi nada mais do que isso. Pronto. E ele tinha ganho aqui cerca de 95 dólares e não, não recebeu. Isso é tipo é uma merda do caralho. Pá. Tipo, o gajo tinha aqui um mais imóvel, uma medusa, uma frontside e uma redline. E, pá, é fudido. Uh... <coughs> Opa. Basicamente é isso pessoal. Tenham cuidado eh, nos sites que vocês entram. Uh, pesquisem sempre um pouco. Um pouco pelo site. E sobre o site. A ver se não houve outras pessoas. Que tiveram uma má experiência com esse site. Uh, que, opa. É, acho que é a melhor coisa que, que fazem. E, e previnem. Porque depois já é o seguinte. Este site por exemplo. Ele foi scamado a primeira vez. Ele enviou um ticket para lá. A perguntar se... se estava com muito delay a, a proposta, eles não responderam. A segunda vez voltou a enviar outro ticket, da segunda vez que ele foi camado outra vez, voltou a enviar outro ticket e o suporte não respondeu. Isto já se passaram tipo 5 dias, ou 4 dias. É pá, normalmente um site com, de confiança, por mais que o site... Para já este site aqui até nem parece ser um site muito grande. É uh, pá, é coisa tipo uma, uma e meia da tarde. E só estão tipo 65 players online, isso é pouco. Por exemplo, aqui vamos aqui para o LCase. O LCase também é um site recentemente novo, mas uh, se vocês repararem, tipo à mesma hora tem 315 players online. Se formos ao OnlySkins, ai, o OnlySkins também não sei o que é que se passa com ele, está todo fodido. Uh, mas pronto, basicamente é isso. Uh, uh, Pronto, se fosse um, um site grande Um site grande normalmente já, já leva o seu tempo Para responder aos tickets, certo? Mas acabam por vos responder uh, Tipo, 5 dias é, é, é o suficiente É o suficiente para eles vos responderem Agora, tipo, um site pequeno como este Não responder Eu acho, tipo, muito estranho uh, opa, É muito estranho E eu aconselho-vos a não, a não ir Por acaso não foi comigo Eu não perdi nada lá Mas foi com outro amigo meu e é pá, por exemplo, vejam aqui. Este posto aqui no dia 9, 9 do 5. Isto aqui já foi há boia tempo. E tipo, está aqui o pessoal aqui a meter tipo com cara de, de chateados. Vejam, vejam, vejam. Vejam aqui, pessoal. Vejam aqui. O rapaz aqui está a dizer: Olá, preciso de ajuda. Ganhei o jogo e não consigo tirar as minhas armas. Tal. Tá Está oh, aqui o, o Mix, uh, o tal rapaz que me enviou as fotos. Também está aqui a dizer. Eles não comentaram. Aqui houve novo comentário. Vamos ver aqui. Vejam só. Há aqui. Boa pessoal mesmo. Uh, pronto, aqui é queixar do site. Estão a ver. E pronto pessoal, é, é, é isto que eu vos queria... Uh, que eu vos queria mostrar, que era para, para vocês... Vejam ali que a dizer que perdeu 95€... Era isto que eu vos queria dizer, que eu vos queria mostrar... Uh, para vocês terem cuidado com, com essas coisas... Uh, pá, porque depois... O que lhes aconteceu ao, ao Mix e ao, aos outros... Eles não se podem, vão, vão se queixar a quem? Não se podem queixar a ninguém, vão se queixar o suporte, o suporte não vos responde, manda-vos à merda, então não vale a pena. Uh, previnam sempre antes, pá, uh, procurem os tipo, procurem sites, uh, pesquisem sobre os sites, que é muito, muito mais fácil. E opa, não é mais fácil, pronto vocês têm que perder ali um tempo para ler sobre o site ou sobre o, como é que o site trabalha, funciona. Mas, opa, eu acho que sempre é melhor perderem esse tempo do que estarem a perder, tipo, o vosso inventário. Digo eu. Uh, eu falo por experiência própria porque eu fui escamado, mas fui escamado de outra maneira, não foi por um site. E, tipo, foram 250 paus para o caralho. Uh, e, tipo, é uma, cena, é, é uma cena chata. Mas, pronto, pessoal, uh, é isso. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha ajudado, que vos tenha alertado. Se vocês gostaram, deixem o vosso mega like, uh, subscrevam no canal se ainda não estão e fui!